Oiê, gente linda! Eu sou Janice Giofone e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje estamos comemorando 300 inscritos! Estou muito feliz! Obrigada a você que me acompanha nas redes, que está aí fiel, que está movimentando o canal, que está sempre comigo! Muito obrigada! Beijo! Beijo! Ele tem que aparecer! Aguarde que daqui a pouco eu vou te chamar, viu, bonito? Não, não, não, não. E estou aqui hoje com um violão porque, em um vídeo anterior, eu prometi que quando atingisse 300 inscritos, pensei que ia ser mais rápido porque demorou meses, eu espero que os 400, 500 e milhões chegue logo. Eu prometi que ia fazer um vídeo musical Antes de começar a cantar, eu quero ser bem clara Olha, eu não sou cantora Não espere aqui uma cantora do Vozeirão Eu sou tocadora eu Te dei o sol, te dei o mão Pra ganhar teu coração Você é raio de saudade Solidão. Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu corpo, doido pra beijar seu beijo, matará a saudade. Esse teu veneno. Quando você chegar, tira essa roupa, mulher. Seu cobertor india seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem e o resto eu não sei porque eu só. A ligação dessa letra cantar, Índia, da pele morena, da boca pequena que eu quero beijar. Índia, não sei mais cantar, só sei tocar e blá blá blá. Então chega de reco, reco. E vamos aqui chamar quem entende da coisa, quem canta mesmo, porque essa daqui, se for depender de cantar, eu vou aqui chamar, convidar aqui Arthur, pra fazer uma participação especial. Ele que já é cantor, né? Profissional. E eu toco para ele, como eu toco para ele, melhor eu no meu cantinho, né? Vou tocar e ele vai cantar. Vem cá, meu amor, vem. Vem, painho, vem. Oiê, gente linda! Como estão vocês? E aí, o que, é que você quer que eu faça? Ah, eu quero que você cante uma música massa aí pro povo, porque chega de reco-reco Eu vou tocar uma música bem legal aí, você vai escolher e vou tocar. Escolha uma que eu saiba, tá? Tá bom, pode deixar. É... Aquela todo dia no mar do é, farol... todo dia no mato farol. Vejo você num banho de sol, uma figura linda, raio de luz que brilha em meus olhos. Uh! Dia dos namorados nós dois abraçados a sós. O uh! que mais? Qual a outra. Eu Por vou. que você gosta de me ouvir cantar essa música? Eu acho que foi uma música que marcou assim a época da nossa adolescência, a juventude. E tava no auge na época E como eu tava aprendendo a tocar violão Aí eu aprendi a tocar e ficava empolgada Se alguém quiser o teu sorriso Hã? Pode ser? Essa vai pra você que é fã de Luan Santana Eu também sou Cara, é massa Deixa eu tocar Ah, por favor, <risos> eu vou ficar aqui só olhando pra cara do povo É assim, ó Se alguém quiser o teu sorriso e pagar um milhão, vende não. Se alguém quiser fazer negócio com alguma estrela, troca não. Teu sorriso deixaria até o sol encimado si e também Quem fez o teu sorriso acertou a mão, acertou a mão, meu Deus. Quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão, só Deus pra tanta perfeição. Aí sim, quer cantar uma prece pra Deus? E eu sei Vou ter que cantar Quando eu tava aprendendo a tocar violão, aprendi a tocar ela Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar tenho nada pra dizer. Só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor. Apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. O inverno vai passar e apaga a água fica triste. Quase que não sai ó. Rapaz, eu sou fã de sertanejo, sabia? Eu descobri que eu também sou. Eu achava que eu não era, mas peguei gosto pela coisa, viu? Mas eu gosto mesmo. Mas aqui não é pra falar de minhas coisas, é pra falar das suas coisas. Quer cantar mais tá alguma? Bom? Não, quero ir embora. Então fica aí pra me, me monitorar. Essa aí é, eu aprendi agora. Quando você cantou, eu, eu comecei a cantar. <risos> Ai, meu pai. Quando essa música estava no auge, já estávamos namorando, pai. É. Você <risos> vai fora, meu pai. Se houvesse, não. <risos> Se a gente não estava namorando, já tava querendo. É, tá pensando ah, deixa quieto isso. Eu queria que você cantasse outro. Eu vou aproveitar você aqui pra cantar uma música só. Não, não tem graça não. Canta presença. O que faz sentir-me bem se não sua presença? Seu carinho, seu sorriso, seu amor por mim Somente acredito, isso me basta Com a fé que eu carrego dentro de mim Vou seguindo em frente Não dá mais para viver sem ter você comigo Nem deixar de ouvir sua doce voz dizer meu nome quando eu mais precisava de você, você não me deixou, para muitos estás longe, mas para mim estás aqui dentro. Não mais chorar, chorar de saudade. Não. Essa é sou fã. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no meu canal. Gostei, viu. E vocês, o que acharam desse vídeo musical? Que, que você Tem alguma música que você se identificou? Qual foi a música que você mais gostou? Deixa aí nos comentários. E se você ouviu alguma música que lembra algum amigo, sabe que ele gosta, marca ele. Obrigada por ter participado do seu vídeo. Muito obrigado a vocês também, fãs dela. Se você gosta de música também, me segue lá no meu canal, claro. no né? meu Insta, Arthur Giovanni Oficial. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo dela. Tchau! Então é isso gente linda, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, beijo